E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a utilizar um fluxograma na resolução de problemas. Mas o que isso significa? O que é um fluxograma? Nada mais é do que um diagrama que descreve um processo, e ele pode ser utilizado para te ajudar a estudar. Por exemplo, aqui eu tenho um fluxograma da rotina de um estudante ou seja, uma descrição de um processo. E a primeira parte desse processo é acordar. Depois disso, o estudante precisa fazer o higiene pessoal, depois tomar café da manhã e se perguntar se é dia de aula. Se sim, ele deve ir para a escola. Se não, ele deve aproveitar um dia de lazer mas, em ambos os casos, depois disso, ele volta para casa e, depois disso, ele almoça. Claro, tem outras coisas que ele faz no seu dia a dia. Essa aqui é parte da rotina. Você pode até acrescentar outras coisas nesse diagrama, se quiser. Então, um fluxograma é um diagrama que descreve um processo, e você pode utilizar isso para resolver um exercício matemático. E isso te ajuda a organizar as suas ideias, ou seja, as suas informações. Com isso, você consegue resolver um exercício com maior facilidade. Vamos ver como isso funciona na prática. E aqui eu tenho o seguinte exercício. Um aluno de mestrado recebe uma bolsa de estudos de R$ 1.200 por mês. Ele gasta, em média, 2 quintos desse valor com aluguel e um oitavo com contas da República onde mora. Quantos reais ele ainda tem para gastar com alimentação? Vamos fazer o seguinte, vamos montar um fluxograma para resolver o exercício e, ao mesmo tempo, nós vamos resolvendo ele. E a primeira coisa que nós temos que fazer é a leitura do problema. E isso nós já fizemos, não já? Nós lemos o exercício. É a primeira coisa que você deve fazer. E a segunda coisa, e uma das mais importantes, é identificar a pergunta. Isso porque, muitas vezes, nós tentamos resolver um exercício sem identificar o que ele quer. E o que o exercício quer aqui? Bem, ele quer saber quantos reais ele ainda tem para gastar com alimentação, ou seja, quanto de dinheiro ainda resta para o aluno. E, sabendo disso, agora nós precisamos coletar os dados do problema. E nós sabemos que esse aluno ele recebe uma bolsa de R$ reais. Então, eu posso escrever aqui que essa bolsa é de R$ reais. E ele gasta 2 quintos desse valor com aluguel e gasta 1 um oitavo dessa bolsa com contas da República. E aqui chega um momento muito importante, você tem que definir a estratégia para resolver o exercício. E Eu penso em duas estratégias aqui. A primeira delas é somar as despesas e subtrair do total. E a segunda é encontrar o valor de cada despesa e subtraí-las do total. E quando eu falo Somar as despesas, eu estou falando em pegar 2 quintos e somar com 1 um oitavo. E se eu somar essas duas frações, lembrando que o MMC entre 5 e 8 é 40, e eu pego esse MMC e divido por 5, e pego o resultado e multiplico por 2, e 40 dividido por 5 dá 8, e 8 vezes 2 dá 16, e 40 dividido por 8 dá 5, e 5 vezes 1 dá 5. E se eu fizer essa soma, a minha fração de despesa vai ser 21 40 avos. E eu preciso saber quanto que essa fração representa de despesa no 1.200. Agora, a outra estratégia é calcular cada despesa individualmente, ou seja, eu vou achar 1 um oitavo de 1.200 e, depois, vou achar 2 quintos de 1.200. E, em ambos os casos, depois de eu achar o valor, eu tenho que subtrair do total. E, depois de definir a estratégia, eu tenho que resolver o problema. E, claro, eu não preciso resolver das duas maneiras, tá? Eu só tenho que definir uma e resolver daquele jeito. Mas aqui, eu só vou resolver dos dois jeitos para você ver como isso acontece. Como nós sabemos, a fração de despesa total é 21 quarenta avos, e eu posso multiplicar essa fração por 1.200 eu ainda posso simplificar esse zero com esse zero, e isso vai ser a mesma coisa que 21 quartos vezes 120. E lembrando que o 120 está dividido por 1, e para multiplicar frações, nós multiplicamos os numeradores, e 120 vezes 21 é igual a 2.520, e nós dividimos isso pela multiplicação dos denominadores, e nós sabemos que 4 vezes 1 dá 4. E se eu dividir isso aqui, vai ser igual a 630, que é o total da despesa. E para eu saber quanto o aluno vai gastar com alimentação, eu tenho que pegar os 1.200 reais e subtrair os 630. E 1.200 menos 630 é igual a 570. Essa aqui é a nossa resposta. E se eu fosse resolver com a outra estratégia, eu teria que calcular 1 um oitavo de 1.200, que é a mesma coisa que multiplicar 1 um oitavo por 1.200, e isso é igual a 150 reais. E Eu também tenho que achar 2 quintos de 1.200, que é a mesma coisa que 480. E se eu somar essas despesas aqui, isso vai ser igual a 630. E, novamente, eu tenho que subtrair os 630 do total, e 1.200 menos 630 também vai dar 570. E, por fim, eu tenho que analisar o meu resultado. O que eu quero dizer é, será que faz sentido a nossa resposta? Faz muito sentido, até porque, se nós pegarmos 570 e somar com 630, vai dar 1.200. E, também, 570 é um valor lógico dentro dos 1.200. Se eu encontrasse, por exemplo, 5 mil reais, não ia fazer sentido nenhum, porque a bolsa de mestrado do aluno é de apenas 1.200 Se eu encontrasse um valor negativo, também não ia fazer sentido. Caso essa resposta faça sentido, você tem o fim do exercício. Caso a resposta não faça sentido, você tem que refazer os passos. E viu como um diagrama pode te ajudar na resolução de um exercício? Pode fazer com que o seu pensamento fique mais organizado. Às vezes, você pode fazer isso só mentalmente. É claro que colocar isso em um papel vai te ajudar muito mais, né? Mas é isso aí, pessoal. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. Até a próxima!